A nova série Sandman estreou esse mês e está sendo muito elogiada por sua fidelidade com o material original, então neste vídeo eu vou passar para vocês a minha crítica sem spoilers da nova adaptação original Netflix, The Sandman. Então sem mais alonga, bora pro vídeo de hoje. Mr. Sandman, Em 1988, Neil Gaiman, um autor conhecido por sua adaptação de Orquídea Negra, lançou a sua obra-prima que marcou para sempre a sua carreira como quadrinista e a vida de nerds para sempre, o quadrinho Sandman, uma história que nos mostrava um ser chamado Morpheus, o deus do sonhar, lutando contra sua natureza divina e tentando se conectar com a raça humana, enquanto passava por uma jornada fantasiosa e violenta para comandar o seu reino. E por mais que as adaptações que a Netflix faz não tenham uma fama muito boa de ser e eu, dessa vez ela conseguiu me surpreender, e principalmente por permitir o autor da obra ajudar na criação do roteiro da série. Já tivemos antes adaptações de obras de Neil Gaiman, alguns anos atrás, pela Amazon Prime, sendo entre elas Good Omens e American Gods. E pelo fato de que a segunda não tenha sido colaborada com o Neil Gaiman no roteiro, ela acabou sendo cancelada após a terceira temporada por estar fraco demais em qualidade e audiência. Todos nós que amamos The Sandman esperamos que ele não tenha o mesmo destino. Mas antes de falar da série, eu gostaria de pedir para você que está vendo esse vídeo agora, deixar o seu like para me motivar a postar mais vídeos ainda, se inscrever e me seguir no Instagram para receber notificações de possíveis vídeos novos. Então sem mais longa, vamos para a crítica! A série em si tem 10 episódios ao todo, de 40 a 50 minutos cada e a temporada cobre 400 páginas de 3.000 páginas da obra original. Nessa primeira temporada são adaptados os arcos Prelúdios e Noturnos, que vai até o episódio 6, e Casas das Bonecas, que são os 4 últimos episódios. No geral, eu diria que Casas das Bonecas podia ter sido um pouco melhor por ter sido muito apressado para dar um ponto final, e muitas coisas do quadrinho foram cortadas, e isso me deixou ligeiramente desapontado. Por mim, a forma de entregar a série poderia ter sido bem melhor se tivesse focado em cada temporada em cada um dos arcos, porque ao todo são 12 deles. Mesmo que algumas temporadas tivessem menos de 10 episódios, é claro que no fim de cada temporada, poderia ter até um rápido teaser da próximo arco, mas isso é só a minha opinião. Falando sobre a performance do elenco, vamos começar de cara já com o protagonista Morpheus, vivido pelo Tom Sturridge que simplesmente é perfeito em todos os aspectos. Os trejeitos, a sua voz imponente e autoritária, além do figurino autorizado que não ficou tosco. No audiodrama produzido pela Audible, a gente teve o James McAvoy, o famoso professor Xavier jovem, que foi, no caso, na minha opinião, a voz perfeita por ser muito potente. E eu ainda acho, na verdade, que a voz dele é um pouquinho menor que a do Tom, mas audiodrama é diferente de série. E ainda assim, o ator consegue fazer uma performance excelente como Morpheus na série. A maravilhosa morte vivida pela Kirby Howell e o é de tirar o fôlego. Eu tinha minhas dúvidas no começo, mas quando eu vi o clipe exclusivo da NG de 3 minutos do episódio 6, realmente calou minha boca de vez. E ela brilhou no papel, sendo a personagem mais carismática do universo de Sandman de todos. Falando agora sobre o sedutor desejo, o perpétuo mais intrigante para mim na minha opinião da série inteira, foi vivido pelos Mason Alexander Park entregando um personagem exatamente igual ao dos quadrinhos. E ele é perfeito em todos os aspectos do Perpétuo, pelo fato de que ele é muito sedutor e também consegue ser muito assustador ao todo. O pesadelo mortal, coríntio, vivido pelo Boyd Holbrook, ganhou mais espaço que nos quadrinhos e isso garantiu até um tempo a mais para fazer o personagem brilhar de uma forma mais assustadora ainda, e ainda tornou mais incrível ainda, além dos olhos dele ter ficado bem realista mesmo com um baixo orçamento da série. E como no da Lucienne, vivida pela Vivienne Atipong, que depois da morte é a melhor personagem feminina da adaptação disparada, com a química perfeita que ela e o Morpheus conseguem mostrar em seus diálogos no decorrer da série. Muito bem escalado por Gaiman, o elenco inteiro entrega uma performance ótima e respeitosa. A fotografia, que pareceu estranha em alguns momentos, foi boa o suficiente para entregar uma atmosfera etérea e realista e equilibrada. Além de algumas cenas replicando exatamente algum quadrinho da obra que torna para os leitores melhor ainda a experiência da adaptação. A direção e roteiro de Alan Heimberg é muito bem acertada com a ajuda de Gaiman, tornando algumas alterações muito criativas e de fácil entendimento até para o público em geral. Além também de atualizar a obra original de 88 para os dias atuais, com o respeito que qualquer outra merece. Além também de trazer exatamente iguais ou quase idênticos escritos nas páginas dos quadrinhos. O figurino não podia ter sido melhor, em nenhum aspecto. Todos os personagens exatamente iguais, tornando a fidelidade altíssima, sem parecer cafona. E a trilha sonora consegue entregar um tom épico, sem ser super-heróico clichê, mas ainda assim algo etéreo e urgente. A série, na minha opinião, tem seus pontos baixos, mas seus pontos altos são os que mais destacam entre elas. Entregando-se a bobear a melhor adaptação da Netflix de uma história em quadrinhos, desde a Disney e a Warner Bros. Mas essa foi apenas a minha opinião. Coloca nos comentários agora então qual que foi a sua experiência assistindo essa série. E você já conhecia o personagem antes mesmo de sequer a Netflix anunciar a adaptação dela. E caso você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, porque é realmente assim que você me ajuda pra caramba a me motivar mais ainda a trazer vídeos pro canal. E se você gostou mesmo desse vídeo ainda, eu peço com todo o carinho do mundo pra você compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. E caso não tenha visto a série The Sandman ainda, eu te garanto que vale muito seu tempo. Mas assista ela com a mente aberta, porque talvez você não vai entender se você não tiver a mente aberta. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, eu agradeço a todos que viram esse vídeo aqui até o final, muito obrigado a todos, falou, valeu hein? vejo vocês no próximo vídeo. Então, bons sonhos.